Olá, bom dia, boa tarde, dependendo aí de que que vocês estão vendo essa, essa gravação, nós estamos aqui hoje novamente com o Bernardo Api, vamos falar um pouco sobre reforma tributária, como é que essas coisas vão estar acontecendo aí nos próprios, certamente... É, difícil saber o que pode ser feito ainda esse ano, vamos, vamos ver aqui, mas, quer dizer, tem um novo governo aí chegando, vamos ver como é que, essa, agora, vamos, como é que isso vai acontecer. Quero agradecer ao Bernardo novamente, tá aqui com a gente. Bernardo, é, muito obrigado por ter vindo, que é um prazer enorme ter você aqui conosco. Bom, eu que agradeço o convite, Zé Márcio, e cumprimento aos ouvintes aí do Zé Márcio Convida. Ok, um abraço, muito bom. É, Bernardo, é, vamos voltar a essa discussão aí da reforma tributária, né? Quer dizer, o governo enviou para o Congresso uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de reforma do imposto de renda. É, você tá, tem no, no, no, no, no Congresso pelo menos duas propostas de reformas tributárias de, de impostos indiretos, quer dizer, a, a PEC 110 e a 45. Como é que você está vendo isso Como é Vamos começar pela proposta de imposto da reforma dos impostos indiretos. Como é que você está vendo essas, essas propostas e o que que você acha que vai acontecer nos próximos meses, se é possível aprovar ainda nesse governo ou se o próximo governo é que vai ter que ter o encargo de fazer isso? Bom, essa reforma que a gente chama de, de tributos indiretos, que são tributos que incidem sobre a produção e o consumo de bens e serviços, é... Essa tem dois projetos, tem a PEC 45 na Câmara dos Deputados, que tá, tava parada desde que mudou a presidência da Câmara dos Deputados, e tem a PEC 110 do Senado Federal, que estava andando, mas parou de andar também. Então, é, deste ponto de vista da reforma dos tributos indiretos, eu não espero que avance nada esse ano. Eu acho que esse é um tema que ficou para o próximo governo, é, não deve avançar esse ano. É, é um tema extremamente importante, uma reforma bem feita nos tributos uh, sobre uh, bens e serviços, que corrija as distorções dos tributos atuais, e tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, acho que avançavam bem nesse sentido, tem um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia. Muito positivo. Sim. É difícil de estimar com precisão, mas assim, as estimativas que estão dos estudos disponíveis vão de um aumento do PIB de 4% a 20% em função de uma reforma como essa que está sendo discutida. É um efeito importante, mas isso aparentemente ficou para, para o próximo governo. Não é um tema fácil, tem resistências setoriais, porque quando você melhora o sistema tributário, você corrige distorções que existem hoje, e às vezes as distorções beneficiam alguns grupos, alguns algumas categorias que são menos tributadas que outros que acabam se opondo... A, a, a mudança é difícil de avançar com um tema desses num final de governo, principalmente num final de governo com um governo é, fraco frente ao Congresso Nacional que é a situação atual é, espero que num governo novo com um governo mais forte é, esse assunto é, avance acho que a gente amadureceu muito a discussão nos últimos anos, as condições para avançar existem é, agora acho... Oi, pode falar né? pode não, eu, eu ia perguntar quais são os objetivos da reforma. né? Quer dizer, o que, que, que você espera, se a reforma for aprovada, quais são os ganhos do ponto de vista da economia brasileira e por que, que é, esses ganhos geram essa, é, essa expectativa de crescimento maior para a economia brasileira quando a reforma for feita? Bom, é, o que, que a reforma faz é substituir cinco tributos atuais, é, que são extremamente complexos, e cheio de, de falhas, que são PIS, COFINS, IPI, que são federais, ICMS, que é estadual e ISS municipal. Na PEC 45, substitui só por um imposto sobre bens e serviços. Na PEC 110, por dois tributos, um, uma contribuição sobre bens e serviços seria federal, o imposto sobre bens e serviços seria subnacional, dos estados e municípios. É, o que, que ela faz que aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira são vários efeitos. Primeiro efeito, ela simplifica muito o sistema tributário e isso reduz o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo, exatamente por conta desses tributos indiretos. E, portanto, isso tem o efeito de reduzir um peso morto que as empresas carregam, que é esse custo burocrático de pagar imposto, e tem o efeito de reduzir o contencioso tributário, o litígio, que no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo. Tem um estudo aí do, do, do INSPER que estima que o contencioso tributário no Brasil chega a quase 75% do PIB do Brasil, o estoque. É, é, a gente não tem uma comparação completa de todos os outros países, mas muito provavelmente o Brasil também é campeão mundial em litígio tributário. É, e o litígio tributário, além de ter custo para as empresas e para o próprio governo, é, gera insegurança jurídica e a insegurança jurídica prejudica o investimento. Então, na verdade, esse é um primeiro efeito, não acho que seja o mais importante, mas é o mais aparente, é o que as pessoas mais veem. Tem um segundo efeito, que é as falhas no sistema tributário atual, quando esses tributos sobre bens e serviços, quando eles são bem desenhados, eles incidem só sobre o consumo. Quando eles são mal desenhados, eles incidem também no investimento e nas exportações o sistema tributário atual brasileiro tem uma incidência relevante sobre investimento e exportações, e quando você faz a reforma tributária, elimina essa incidência sobre investimento e exportação, e isso aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira. No caso dos investimentos, reduzindo o custo dos investimentos, e no caso das exportações, na verdade, melhorando os preços relativos e acaba tendo um efeito positivo sobre o crescimento no longo prazo também. E tem um terceiro efeito, que é o mais importante de todos, é que o sistema tributário atual faz a economia brasileira se estruturar, se organizar de uma forma muito ineficiente. Então, vou dar dois exemplos aqui rapidinho, só para entender. Um deles, por exemplo, pensa no mundo sem imposto. Para saber se a economia está se organizando de forma eficiente ou ineficiente, o melhor jeito é pensar, olha, se não tivesse o imposto, como é que a economia se organizaria? E como ela se organiza com o imposto? Então, por exemplo, no mundo sem imposto, eu vou montar um centro de distribuição. Eu vou montar o um centro de distribuição onde o meu custo de logística é o menor possível. Está certo? O custo com caminhão, o custo de levar o produto até o consumidor é o menor possível. No Brasil, por conta de benefícios fiscais, a gente monta o um centro de distribuição onde o custo tributário é menor, mas o custo de logística é maior. Então, aquilo que do ponto de vista da empresa faz sentido, porque ela está reduzindo o seu custo total, do ponto de vista do país não faz sentido, porque eu aumentei o custo de logística, eu aumentei o custo econômico de levar o produto até o consumidor final. Outro exemplo, no Brasil, é muito mais barato, do, por, por conta da tributação, construir um prédio de concreto armado do que construir um prédio com estruturas pré-fabricadas. Só que a estrutura pré-fabricada pode ser mais eficiente do ponto de vista econômico do que o prédio de concreto armado. Então, pensa de novo, no mundo sem imposto, você faria um prédio com estrutura pré-fabricada. Por causa dos tributos, você faz um prédio de concreto, de concreto armado de forma menos eficiente. Tudo isso, na verdade, reduz o PIB potencial do Brasil. Então, quando você corrige essas distorções, todas isso tem um efeito que é bastante positivo e relevante sobre o crescimento da economia. Agora, você acha, então, que é, nesse governo nada vai acontecer né, nessa questão desse lado da questão tributária? Quer dizer, mas foi, foi, a sua avaliação é que o próximo governo vai fazer uma reforma tributária nessa direção ou você acha que é pouco provável? Eu acho que o próximo governo faz uma reforma tributária nessa direção é, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que tem uma compreensão cada vez maior de que essa reforma ter esse efeito positivo sobre o crescimento é, um, é uma agenda importante para o país. É, é, neste governo atual, é, no começo do governo, sobretudo, eles não tinham entendido isso. Agora, aparentemente, estão começando a entender. Eles estavam defendendo lá um imposto sobre transações financeiras, uma CPMF como uma alternativa de reforma tributária, que era muito ruim, mas perderam a chance desses primeiros anos de governo, que é o momento de fazer reformas, com uma ideia errada do que seria uma reforma tributária. Mas eu acho que essa percepção existe entre todos os, os, os candidatos com potencial de eleição para, para o ano que vem. Então, eu acho que a chance de avançar essa agenda no ano que vem é grande. Obviamente, tem resistência, certo? é importante a gente entender isso, não é uma coisa simples. É, tem duas resistências principais hoje em dia, uma resistência do setor de serviços, uma parte por incompreensão, por exemplo, quem presta serviço está no meio da cadeia, o é um prestador de serviço que presta serviço para uma empresa, na verdade, vai ser beneficiado, porque hoje paga imposto e a empresa não recupera crédito, vai pagar um imposto mais alto, mas a empresa vai recuperar todo o imposto. Mas a prestação para serviço, serviço para consumidor final, se for adotada uma alíquota uniforme, pode ter aí um aumento de tributação, que seria compensada pela redução de tributação em, em, em mercadorias, em outros bens e mesmo em alguns serviços como telecomunicações, que são muito tributados hoje. Então, na verdade, tem essa resistência do setor de serviços e tem a resistência dos grandes municípios. Mas os, os, os... todos os estados estão apoiando a reforma, o que é uma novidade, há cinco anos até, cinco anos atrás isso não acontecia, até três anos atrás isso não acontecia. Agora, todos os estados estão apoiando a reforma, os pequenos municípios que são mais fortes para a reforma, mas os grandes municípios ainda têm uma resistência porque eles querem manter o imposto deles lá, o imposto sobre serviços. Então tem tem sim tem questões resistência a serem superadas, mas se o governo colocar capital político para aprovar essa reforma, eu acho que tem uma chance bem razoável de, de, de avançar. Essas resistências dos grandes municípios têm a ver com perda de receita ou tem a ver com algum outro tipo de, estru... de problema relacionado à estrutura da reforma? Não, tem a ver com perda de receita, porque o que acontece é que o, o, o imposto que a gente está propondo, esse IBS, a receita é distribuída proporcionalmente ao consumo e mantém a carga tributária. Então, você mantém a carga tributária conjunto conjuntos municípios do que eles arrecadam hoje de ISS. É, só que o ISS tem uma arrecadação muito concentrada em grandes municípios. Então, de fato, do ponto de vista relativo, os municípios menores tendem a ganhar participação na receita, os grandes tendem a perder. Agora, do ponto de vista absoluto, eles não perdem, tem, eles não perdem receita. Esse é um ponto importante. Tem, primeiro porque a economia vai crescer mais. Quando a gente considera o efeito crescimento da economia sobre a arrecadação dos entes, é, para quase a totalidade dos municípios brasileiros, o efeito é positivo. E, segundo, a reforma tem uma transição muito longa na distribuição da receita entre estados e municípios, de 40 anos. É, e com esse modelo de transição, só para dar um exemplo, eu vou pegar um, um exemplo, você pensa num município que perderia, sei lá, 40% da receita dele em função da reforma tributária. E a, a transição para esse município se daria em cinco anos. É um, é um efeito muito forte, tá Está certo? com a reforma tributária do jeito que ela está feita, em 20 anos, nenhum município, nenhum Estado, nem nenhum município teria uma perda de participação no total do bolo de mais do que 6%. Então, pensa assim, pensa num município que tem 10% da arrecadação nacional. Aí, esse município, se não fosse esse modelo de transição, ele, em cinco anos, passaria a ter 6% da arrecadação nacional. Com a reforma do jeito que está feita, essa transição... Em 20 anos, ele cai de 10% para 9,4% de participação na arrecadação total. Só que se o PIB crescer 10% nesses 20 anos, o que é extremamente provável que aconteça, esse município sai ganhando, ele não sai perdendo em relação à manutenção da situação atual. Então, é, é, o desenho está feito para mitigar existências, mas ainda existem sim essas resistências. Quem é que cobre essa diferença? Que o governo federal cobriria a diferença aí que, que deveria perder com o que ele vai perder? Não, não. Na verdade, é, tem dois mecanismos. Um, um mecanismo é de transição na distribuição da arrecadação. Então, você arrecada toda a arrecadação, é feita de forma centralizada, e na hora de distribuir durante 20 Nossa. anos, você a primeira parte que mantém a receita real de todos os é, entes é, é distribuída, mantendo a distribuição atual e só a parcela adicional que corresponde ao crescimento da economia é distribuído pelo destino, quer dizer, proporcionalmente ao consumo. Esse é um dos efeitos. E o segundo, você aloca 3% da arrecadação do imposto para um fundo para compensar grandes perdedores. Tá certo? São aqueles que têm perdas proporcionais maiores com a transição. Na hora que você soma esses dois mecanismos, esse efeito é extremamente, o impacto é extremamente diluído, como eu falei, em 20 anos, pelas, pelas minhas contas, nenhum ente da federação perde mais que 6% de participação no total da arrecadação. Não é que ele perde 6% de arrecadação, ele não perde. Porque se ele perde 6% de participação no total da arrecadação e a economia cresce 10% a mais, em relação à manutenção da situação atual, ele ganhou 4%. Entendo. Tá certo? Claro. No, fundo, no fundo, é isso. Então, uh, e isso que é importante explicar politicamente para explicar por que a reforma não vai acabar prejudicando nenhum, nenhum ente da federação. Isso inclui, pelo que eu entendo, quer dizer, a cobrança vai sair da origem para o destino dos produtos, tá certo? Quer dizer, em vez de ser cobrado na produção, onde o produto é produzido, ele, o imposto vai ser cobrado onde o produto é consumido. Não é isso? Quer dizer, isso significa uma mudança na estrutura tributária. Como é que essa mudança vai ser? Vai ser resolvida da mesma forma? Quer dizer, esse fundo também vai cobrir essa. É, é, essa é, é, Se caso tenha uma redução na arrecadação tributária de um determinado estado, porque passou da origem para o destino, esse fundo também vai cobrir essa redução. Isso, exatamente. Esse, esse modelo então. serve para compensar o efeito na mudança na base tributária, quer dizer, hoje o município tributa basicamente na origem serviço e vai passar a tributar uma base ampla de mercadorias e serviços no destino, tá certo? No consumo. Então, na verdade, ela compensa os dois efeitos, o efeito da mudança na base o mudança, e o efeito da migração, da cobrança, que hoje é dominantemente na origem, não é só na origem, mas é... O é, que, que significa falar tributar na origem? Significa numa transação entre estados ou entre municípios a receita pertence ao Estado ou ao município de origem, onde está a produção, e não ao Estado ou município de destino, onde está o consumidor. Hoje, a tributação no Brasil, tanto do ICMS quanto do ISS, é dominantemente na origem. Ela não é totalmente na origem, mas é dominantemente na origem e vai passar a ser totalmente no destino, quer dizer, totalmente no consumo. Que é um bom desenho, é o desenho correto. Quando você tem tributação na origem, tem um monte de problemas, um dos problemas maiores que existe na tributação na origem é a guerra fiscal. A guerra fiscal que existe no Brasil só existe porque tem tributação na origem e não tem tributação no destino. Se tivesse a tributação no destino, a gente não teria esses problemas de guerra fiscal que a gente tem entre estados e entre municípios também. Embora no caso dos municípios seja vedado legalmente, na prática existe. Então você corrige esses, esses problemas. Bernardo, tem uma outra reforma tributária que também é importante, que é a reforma do imposto de renda governo, existe uma enorme discussão sobre essa questão de taxar lucro e dividendo das pessoas, do, dos acionistas, não taxar. Com, qual, com, com, como é que você vê essa proposta de reforma tributária que taxa lucro e dividendo, diminui é, a taxação sobre pessoa jurídica, sobre lucro da pessoa jurídica? Bom, então, tem essa discussão de reforma de imposto de renda, eu acho uma discussão, uma discussão muito importante, ela é complementar a discussão na reforma dos tributos indiretos. Elas têm focos diferentes. A reforma dos tributos indiretos, o foco principal é aumentar o crescimento da economia, embora se for adotada uma alíquota uniforme para bem-serviço, ela tem um efeito distributivo positivo também. A reforma do imposto de renda ela tem o um efeito, sobretudo, de corrigir distorções distributivas que existem hoje que fazem com que uma parcela relevante das pessoas de alta renda no Brasil paguem pouco imposto de renda. Então, a reforma, ela é importante fazer a mudança sem que isso prejudique o crescimento, mas o foco dela é um pouco diferente. O governo mandou, no ano passado, um projeto para o Congresso Nacional, o PL 2337, para propor uma reforma de imposto de renda. O projeto original que o governo mandou, ele até ia na direção correta, mas estava completamente descalibrado claramente aumentava muito a carga tributária, inclusive sobre as empresas, tirava a competitividade da produção no Brasil. Esse projeto passou na Câmara dos Deputados, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e o projeto que saiu da Câmara dos Deputados, ele até não tem o efeito de aumentar a carga tributária, mas ele é muito ruim. Ele é cheio de distorções que, que, que, que, que na verdade, ou tem um efeito negativo sobre o crescimento, ou, na verdade, mantém distorções distributivas, uma baixa tributação de pessoas de alta renda. Eu vou dar um exemplo aqui, só para explicar. É cheio de detalhes, tá, Zé Márcio? Eu não consigo entrar em cada um dos tópicos, mas o projeto que saiu da Câmara, por exemplo, ela reduz a alíquota da empresa de 34% hoje para 26%. O alíquota é cobrado sobre o lucro na empresa e introduz um imposto na distribuição de dividendos de 15%. É, a mudança em si não é ruim, embora tenha muitas formas de você tributar a distribuição de dividendos. O forma que o governo escolheu, que passou na Câmara, é simplesmente uma alíquota cobrada na fonte, na distribuição de dividendos, que, do meu ponto de vista, não é o ideal, porque não integra com o Imposto de Renda de Pessoa Física, não traz progressividade, que seria a melhor forma de você fazer isso. Mas é uma opção que o governo eh, tomou. Só que o projeto aprovado na Câmara, ele dizia que, olha, empresas com faturamento até R$ reais reais não vão ter a tributação na distribuição de dividendos. Vão ser isentos na distribuição de dividendos. Só que um dos maiores problemas distributivos que a gente tem hoje no Brasil é o que a gente chama de pejotização. São principalmente profissionais liberais de alta renda que prestam serviço não como autônomo, não como pessoa física, mas sim como sócio de uma empresa do lucro presumido ou do simples. Está certo? E o que acontece hoje é que eu tenho, por exemplo, uma... uma, uma uma, sei lá, se o, o lucro dele for 80% do faturamento, ele paga imposto só sobre 32% do faturamento no regime de lucro presumido. Então, ele está pagando imposto sobre menos da metade do lucro dele. É, o que faz com que a alíquota que incide sobre a renda dele seja muito menor do que a alíquota que incide sobre o trabalho de um empregado formal. E isso acaba gerando uma enorme distorção. Eu tenho pessoas que ganham 100 mil reais por mês no Brasil... Que pagam muito menos imposto de renda na soma da empresa e, e, na, e na distribuição que não existe, do que um empregado que ganha 10 mil reais por mês. Está certo? Então, isso é algo que é, é uma falha no desenho do sistema tributário brasileiro, que estaria sendo amplificada por esse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Porque essa pessoa que hoje já paga muito pouco imposto, iria pagar ainda menos, porque está reduzindo a liquidez na empresa e continuaria não sendo tributado na distribuição. Fora que quando você cria esse tipo de coisa, ó, quem tem 4 milhões e 800 mil é, tem isenção da distribuição, pega, por exemplo, um, um escritório de advogado ou uma consultoria que tem faturamento, sei lá, de 30 milhões, eles vão abrir 7, 8 empresas, é, vão, vão, vão se fragmentar em 7, 8 empresas para cada uma delas ficar dentro do limite de 4 milhões 800 e continuar tendo isenção na distribuição você começa a criar um monte de problemas e aí você tem, inclusive, perda de eficiência econômica. Porque em vez de pagar uma vez o contador, você vai pagar sete, oito vezes o contador para poder pagar menos imposto porque o desenho do tributário foi mal feito. Então, esse é só um exemplo de uma falha do projeto que foi aprovado na Câmara. Outra é aquela tributa a distribuição de todo estoque de lucro, inclusive acumulado no passado, quando a regra era que o lucro era isento na distribuição. E só isso, com certeza, vai dar um enorme contencioso tributário. Então, tem uma série de problemas, eu só estou trazendo alguns exemplos aqui, nesse projeto que foi aprovado é, na Câmara dos Deputados, é, que é, fazem com que o resultado final seja ruim, seja do ponto de vista distributivo, seja do ponto de vista da eficiência, da eficiência econômica. É, Agora, econômica. Então, o... é... Oi, oi, Pode continuar, pode continuar, por favor. Ah, eu vou fazer é o seguinte, que é importante... Que eu, eu não sou contra a mudança no imposto de renda, eu sou a favor... Tem prós e contras, ou seja, tributar só na empresa ou reduzir a alíquota na empresa e tributar na distribuição. No agregado, eu acho que vale a pena, sim, reduzir a na empresa e tributar na distribuição, mas precisa ser bem feito. O problema é que aqui no Brasil a gente vai fazendo as coisas sem discutir é, quais são os prós e os contras, diferentes alternativas e qual é o efeito daquilo que está sendo discutido, seja do ponto de vista da eficiência econômica, seja do crescimento da economia, seja do ponto de vista distributivo, da justiça é, tributária. Uh, e isso precisa ser feito, precisa ser feita essa discussão para que a mudança seja bem feita. Uh, e aqui no Brasil a gente vai fazendo essa discussão, essa a, a, do Congresso sendo discutido de forma atropelada e a tendência é sair uma coisa ruim, que na verdade não corrige os problemas distributivos e que, uh, e que uh, piora o crescimento da economia. Sim, essa é a preocupação é... que a gente precisa ter Sim. na discussão do imposto de renda. Certo. Agora, existe uma discussão na literatura, quer dizer, existe uma discussão na população também, que tributar, reduzir imposto sobre, se você reduz o imposto sobre o lucro da, da pessoa jurídica e tributa é, o lucro e dividendo da pessoa física, isso tende a aumentar o investimento das pessoas jurídicas ou a, a, a, não, não faz muita diferença? Quer dizer, os resultados não, não são definitivos. Tá, então, na verdade, na literatura, bom, primeiro, teoricamente, as pessoas vão dizer: não, é melhor não tributar a distribuição, porque a tributação na distribuição estimula você a reinvestir o lucro na empresa, e, na verdade, o reinvestimento na empresa pode não ser a alternativa mais eficiente de alocação desse capital. Talvez fosse melhor eu distribuir e alocar esse capital em outro, em outro empreendimento que fosse mais produtivo do que o empreendimento que está. É, e, portanto, tem aí é, pessoas que entendem que esse efeito que a gente chama de efeito lock-in, né, que é você tende a reter o lucro na empresa, teria um efeito negativo sobre o crescimento por alocar o capital em, em, em, em negócios menos produtivos. Na prática, é, o que a gente vê é que... É, do ponto de vista do total do investimento para empresas grandes, isso é experiência internacional, não é brasileiro, porque aqui no Brasil não tem nenhum estudo sobre isso, mas na experiência internacional, empresas que não têm dificuldade de acesso ao crédito, a tributação na distribuição de dividendos não afeta a taxa de investimentos. É, empresas que têm dificuldade de acesso ao crédito, a tributação na distribuição de investimentos é, estimula o reinvestimento e tem um efeito positivo sobre o investimento agregado da economia e tem pelo menos um estudo feito para a França, bem feito, que mostra que esse reinvestimento não foi feito em atividades menos produtivas, ou seja, não teve esse efeito negativo sobre a eficiência econômica. Então, na prática, embora assim, conceitualmente, teoricamente, as pessoas digam que possa ter um efeito negativo sobre o crescimento da tributação na distribuição de dividendos, na prática, o que se mostra é que esse efeito é, é, ele, ele tende a ser geralmente positivo, principalmente no caso de empresas que têm mais dificuldade de acessar o mercado de crédito. É, esse, esse é o resultado da pesquisa empírica em outros países, não no Brasil, porque não existe isso no Brasil, sobre esse, sobre esse tema. Certo. É, bom, passar de uma questão estrutural para um problema mais conjuntural. Nós estamos aí com essa proposta de, de, de colocar um, um teto é, nas alíquotas de é, ICMS de energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e transportes, tá certo? É, qual a sua avaliação dessa proposta? Como é que você vê esse processo, tanto no curto quanto no longo prazo? Tá certo? Como é que você é, é está vendo é, essa possibilidade? Ah, acho que é uma boa, uma boa pergunta, que na prática é a seguinte, a discussão estrutural de mudança da economia, do, do, da, do sistema tributário brasileiro claramente ficou para o próximo governo. No entanto, agora, nesse fim de governo, está aparecendo um monte de puxadinhos tributários, é, com foco claramente eleitoreiro. É, um deles é esse projeto que você mencionou, já aprovado na Câmara, que é um projeto que define que é, combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público são é, essenciais e, portanto, a alíquota de CMS que incide sobre esses bens e serviços é, não pode ser maior que a alíquota padrão do imposto, que é 17% em alguns estados, 18% em outros, em outros estados. É, o problema desse projeto é, é que ele tem um efeito muito forte de redução da receita dos estados e, e dos municípios, porque 25% da receita do ICMS é transferida para os municípios. É, Estima-se uma perda de arrecadação é, aí em torno de 65, 70 bilhões de reais por ano, é, em função dessa redução de alíquotas que são altas hoje sobre energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Transporte público não tem alíquota alta, nem sei porque entrou nesse, nesse projeto. É. O problema é, é o seguinte, será que ele, ele alcança o que ele pretende, o projeto? Essa é a primeira pergunta. É, será que faz sentido tributar combustível fóssil com a alíquota baixa? Eu sei que o preço está alto agora por razões conjunturais, mas estruturalmente faz sentido o combustível fóssil pagar menos imposto é, do que não ser mais tributado? Ao contrário, o mundo está caminhando para ter tributo carbon tax, tributar mais combustíveis fósseis do que menos. E aí eu acho que o projeto vai na direção errada. Inclusive, do jeito como o projeto foi feito, pode inviabilizar você criar um carbon tax no futuro no Brasil, porque está definindo que combustível, inclusive fóssil, é essencial e, portanto, não pode ser mais tributado. Então, na verdade, tem um efeito ruim do ponto de vista da política ambiental. Por outro lado, a energia elétrica, você tem que perguntar o seguinte, para quem tem que reduzir o custo da energia elétrica? É para o pequeno consumidor, a família pobre, ou é para nós dois aqui, que às vezes deixamos a luz acesa em casa porque não custa tanto assim para a gente a energia elétrica. Tá certo? Do jeito que está feito o projeto, vai beneficiar a gente, não a família pobre. Porque a família, para as pessoas de mais baixa renda, o consumo até, por exemplo, São Paulo, consumo de 200 kWh por mês, já é tributado com uma líquida mais baixa de 12%, e não de 25%, que é a alíquota que incide no nosso consumo residencial. Então, a pergunta é, bom, mas quem eu estou beneficiando? Esse pobre que está alíquido de 12% vai continuar pagando os 12%. E nós que pagamos 25% vamos passar a pagar 17% e 18%? Por quê? O que, que, o que, que, o que, que eu estou fazendo de bem para a economia ao tributar menos o meu consumo de energia elétrica? Eu, honestamente, não sei. Então, tem esse problema do foco. Eu acho que ele não resolve direito o problema distributivo que ele pretende resolver o projeto. Ele tem um proveito errado um, um erro de foco ao desonerar combustível fóssil, que não deveria ser desonerado, e tem o um principal problema, que é fiscal. Hoje, de fato, a arrecadação dos estados está alta conjunturalmente por conta da alta do preço de, é, do dos preços em geral, é, e principalmente de produtos que são tributados pelo ICMS com alíquotas mais altas. Mas lá para frente, os preços vão voltar para a normalidade. E nessa hora, esses 60, 70 bilhões de reais de perda de arrecadação vão fazer uma baita falta. Vão criar uma crise fiscal nos estados, que certamente vai acabar sendo transferida para a União, e isso vai acabar resultando em juros mais alto e, no longo prazo, a economia vai crescer menos. Quer dizer, a situação hoje, conjuntural, está, está, está confortável para os estados, mas no futuro não vai estar. E uma, essa redução, essa, na forma como está sendo feita essa redução, isso vai ter um efeito negativo sobre as finanças públicas estaduais no futuro, vai claramente contribuir para ter uma crise fiscal no futuro, e o custo dessa crise fiscal no longo prazo vai ser muito maior que o benefício de curto prazo e redução de preço. É, é o famoso erro de tentar resolver é, um problema conjuntural com uma medida estrutural mal desenhada. Tá certo? Eu não sou contra a líquida uniforme é, para todos os bens e serviços com uma líquida, um carbon tax para combustíveis fósseis. É, só que isso tem que ser feito no bojo de uma reforma tributária, que é essa. até 45, para 110 fazem isso. Eles caminham para ter uma líquida uniforme eh, e mais baixa para a eletricidade e telecomunicações, mas no longo prazo e sem ter efeito negativo sobre a arrecadação, eh, como, tem esse, como tem esse projeto. E com uma transição muito longa no, hipato, no efeito que isso tem sobre as finanças dos estados e municípios. Então, é aquele um projeto mal desenhado. Mas não é só esse não, tá, Zé Macho? Tem outro projeto agora, aparentemente o governo, junto com o, o, o presidente do Senado, então, é, é, fizeram um acordo para aprovar o que eles estão chamando de uma mini-reforma do Imposto de Renda, que é pegar esse projeto do governo que já está no Congresso e aprovar uma redução de 34 para 30 da líquida cobrada na empresa, um imposto na distribuição de 10% em vez de 15% é, e... Ainda reajustar a tabela do imposto de renda de pessoa física, que obviamente isso tem efeito eleitoral uh, uh, positivo. Tá certo? Agora, de novo, o que, que vai sair nesse projeto que vai ser aprovado nesse mini imposto? Se for para sair essa redução de alíquota, a tributação da distribuição sem discutir qual é o melhor modelo, e mantiver, por exemplo, essa isenção até 4 milhões para a empresa que fatura até 4 milhões e mil, é melhor não sair, porque nós vamos estar então, agravando um problema distributivo e mais, eu vou estar criando um precedente de dizer que empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil reais vai ter isenção na distribuição e qualquer discussão subsequente é, sobre reforma do imposto de renda vai estar contaminada por, esse, por, essa, por essa decisão. É, então, de novo, aí, é, por motivos eleitoreiros, claro, porque a da tabela do imposto de renda pessoa física tem efeito é, eleitoral, é, é, você está fazendo medidas estruturais que podem prejudicar se fazer uma boa reforma do imposto de renda no futuro. Então, o que nós estamos fazendo hoje é discutindo um monte de puxadinho tributário mal desenhado por razões conjunturais e eleitorais com efeito estrutural negativo eh, para o crescimento da economia brasileira no longo prazo. É, deixa eu retomar dois pontos aqui. Vamos ver Essa questão da isenção, é, é, a, a sua opinião é que não deveria ter isenção nenhuma? Ou a solução é alguma coisa mais, é, é, sei lá, mais estrutural? Quer dizer, existe uma solução para esse problema que eu não estou pensando, que eu, que eu não estou conseguindo avaliar nesse momento. E a segunda pergunta que eu quero te fazer Só é o seguinte... Pergunta, é, de, de, de imposto de renda de, de empresa menor, é isso que você está perguntando? É, é, eu, a ideia é diminuir o, o limite ou a, não, acabar com o limite? Qual é, qual, qual é a solução não. efetiva? Tá, então, na verdade, assim, eu gosto de sistemas neutros. O bom sistema tributário é neutro. Ele tem que ser progressivo, mas tem que ser neutro. Muitos países do mundo, por exemplo, tributam uh, o lucro de pequenas empresas. Estados Unidos, por exemplo, faz isso. O lucro de pequenas até médias empresas é tributado na pessoa física do sócio da empresa, com a alíquota progressiva do imposto de renda de pessoa física. Tá certo? Então, você tem progressividade. Se o, o, o, o proprietário da empresa é uma pessoa que fica no limite de isenção de imposto de renda, a pessoa física não paga nada. Se ele fica na alíquota mais baixa, paga um pouco. Se ele tem renda alta, ele paga mais. tá certo? É, eu, eu Então, o, o meu problema aqui é que falar o seguinte, olha, todo mundo que fatura até 4 milhões e 800 mil reais no Brasil é pequeno. A gente confunde no Brasil pequena empresa com achando que sócio, dono de pequena empresa tem baixa renda, que não é verdade. O sócio de uma empresa que fatura 4 milhões e 800 mil reais por ano no Brasil pode ter uma renda mensal de 200 mil reais. Por que razão essa pessoa tem que pagar menos imposto de renda do que um trabalhador? Não tem lógica isso, Sebastião. Simplesmente está errado. Está absolutamente errado. Se a pessoa tem renda de 200 mil reais por mês, ele tem que pagar o imposto. O mesmo imposto, seja ele um empregado formal, seja ele um sócio de uma empresa. Está certo? então, é, é, discutir nesses termos, falar, ó, pequenos negócios tem que ter limite de isenção, todo pequeno negócio tem que pagar menos imposto, não é um erro. Tem que separar, é, eu não estou dizendo que pequeno negócio tem que ter exatamente o mesmo sistema tributário que as grandes empresas, não é isso. Tá certo? Mas, é, você tem que ter um sistema mais simples, você pode até ter uma redução de tributação para alguns casos, que é a tributação do consumo, alguma redução, mas, é, na renda, não tem por que renda do sócio de um pequeno negócio, que pode ser uma renda alta, sendo tributada que a renda de qualquer outra pessoa é, do país. É, então, só tomar muito cuidado com esse negócio de que é, pequeno negócio é bom país. Não, um sistema mal desenhado, que infelizmente é o caso do Brasil, de regime simplificado de tributação tem efeito negativo do ponto de vista distributivo, que eu já falei, quer dizer, sócios dessas empresas são pouco tributados, e tem efeito negativo do ponto de vista de crescimento. Tem um estudo feito lá pelo... pelo é, pela GV do Rio, é, que mostra que o Brasil tem, é, quando você vê é, a distribuição de produtividade das empresas, a maior parte dos países do mundo tem uma curva normal. É, ou seja, você tem uma cauda de negócio de pequena produtividade, um, um, um pico em empresas de produtividade média e uma cauda de empresas de alta produtividade. No Brasil, a gente tem um calombo nas empresas de baixa produtividade, é, muito provavelmente por conta do nosso sistema tributário. A gente ter, o nosso sistema de pequenos negócios é um sistema feito que estimula a abertura de pequenos negócios ineficientes e dificulta o crescimento desses negócios. É, ou seja, eu estimulo a abrir um pequeno negócio ineficiente, porque mesmo eu sendo ineficiente, como eu vou pagar menos imposto, vale a pena eu abrir o negócio, e depois, é, como a carga tributária aumenta, se eu crescer, eu não cresço. Eu crio um desestímulo para a empresa crescer. Isso é péssimo. Isso é, péssimo. Isso é muito ruim para o crescimento do país. É, sistemas que politicamente tem apelo, eu vou dar um benefício para pequenos negócios, mas que são mal desenhados, tem um efeito negativo, relevante, eh, para o crescimento e para a distribuição de renda. Agora, voltando à questão do limite do ICMS, para acabar aqui a nossa conversa, já estamos no limite aqui do tempo, é, essa... A, a, essa... É, é, é, essa expectativa de perda de receita é, se, se você reduzir o, o, o, a, a alíquota de ICMS sobre esses quatro setores, provavelmente você vai ter uma redução de preço desses setores é, não sei de quanto mas não, não fiz essa conta, a gente fez uma conta aqui mas algo entre 1,5 entre meio ponto de porcentagem no IPCA isso vai significar um aumento de renda real das pessoas é, essa projeção aí de queda de arrecadação, é, leve em consideração esse possível aumento de de renda real ou, ou, ou, ou não dizer... não não leva mas de novo ah. eu, eu, eu, eu, eu, é, não acho que se né? aumentar a renda da família em, claro. em em 100 reais você vai arrecadar mais 100 reais não, não alguma não, perda não, vai ter esse é o ponto alguma perda você tem e mais e não é quem quem quem perde a arrecadação não é quem vai arrecadar tá certo é, o que o Sim. meu problema aqui é fala o seguinte olha Ok, se for se tem uma questão conjuntural resolve uma é conjuntural não vai discutir uma redução temporária desse tributo se for para fazer, entendeu? Eu nem sei se é para fazer porque no fundo aqui a preocupação é eleitoral, tá certo? eu quero fazer isso porque isso tem efeito eleitoral. Mas tá bom, mas se for para fazer resolve, se vai fazer faça de uma forma temporária, faz a mudança na tributação de forma temporária para não comprometer estruturalmente o sistema tributário brasileiro. Essa, essa é a minha preocupação. A preocupação que eu estou falando é: estão tentando resolver uma questão conjuntural com uma medida estrutural ruim. É, é esse, esse é o ponto. Ok, perfeito. Muito obrigado, Bernardo. Foi muito boa a conversa. Tenho certeza que os nossos espectadores também gostaram bastante. Muito elucidativa. É, muito obrigado por ter vindo aqui novamente. Felipe. Muito tá bom, obrigado. Obrigado, Bernardo. Bernard. É um prazer um conversar contigo. Até mais. Tá, okay. Um abração.